Vamos dar início a uma ronda de uh, módulos com Trip para Checkout e começamos precisamente pelo Commerce Checkout Progress que apresenta a página de Checkout mais arrumada, lógica e uh, marcando bem as fases de Checkout. Nós, neste momento, se visitarmos uma página de Checkout uh, de uma encomenda, verificamos que a página é pouco convidativa e não, não sabemos exatamente o que é que estamos uh, e em que fase é que nos encontramos. Se uh, visitarmos o, a área do check out do Kickstart uh, Install Profile, verificamos que estão muito bem demarcadas e o aspecto também interessante, uh, mais apelativo, uh, o que dá uma organização uh, importante e, e significativa à página de checkout. Uh, esta, este bloco que nós vemos aqui é gerado pelo próprio módulo e, e podemos uh, configurá-lo de acordo com as nossas necessidades, como vamos ver na, na nossa instalação. Fazendo o refresh, uh, verificamos que uh, já temos aqui o módulo e eu vou passar a uh, explicar uh, o que é que uh, podemos fazer com o Commerce uh, Checkout Progress. Começamos por ativar o módulo, é um módulo contrib hum, e naturalmente hum, configura-se hum, como, como outro módulo qualquer, ele tem um link para a configuração e a configuração remete para a área do Checkout Settings. Este, esta secção é uma extra adicionada pelo Commerce Checkout Progress e ele tem várias opções, entre as quais a escolha de uma lista ordenada ou não ordenada de itens. Nós vamos escolher uma não ordenada e também não vamos renderizar os, os, os, o título de, das áreas ou das etapas por links. Também podemos optar por colocar o CART, o próprio CART, eu já disse que o CART integra com o Checkout e nós podemos optar através do Commerce Checkout Progress por considerar que o CART seria ou é ou pode funcionar como primeira etapa. Vamos para já deixar assim simples e depois podemos experimentar esta opção. Visitando ou revisitando a página de checkout, continua a não aparecer nada. Nós temos, efetivamente, que colocar o bloco. Vamos à área dos blocos, à procura do, um, do nosso checkout progress. Ele está aqui, encontra-se aqui na parte do content, mas vamos passá-lo para a parte superior, que, na minha opinião, faz mais sentido apresentar visualmente no topo. em termos de configuração não está a assumir eh, título e eh, está a mostrar-se em todas as páginas. Nós não vamos querer isto, vamos então, ah, desculpem, nós não estamos no bloco certo, é este o bloco, vamos dar-lhe o nome. Portanto, o Checkout Progress Indication Block está na área do content mas queremos-lo no topo, como, como colocamos, e este bloco disponibiliza um show para páginas específicas e todas elas estão ligadas a, a fases do Checkout, em que nós definimos se queremos ou não mostrar nas, nas várias fases. Vamos considerar todas as quatro etapas, o card tal como eu disse, é um extra. Revisitando o link, já temos então o Checkout, o Review Order, Payment e o Checkout Complete, com uh, uh, a indicação da fase ou da etapa uh, em termos de Checkout Page a Page, em que uh, a pessoa se encontra na fase e durante o processo de Checkout. Um módulo muito fácil de utilizar e com ganhos interessantes do ponto de vista da experiência do utilizador no website. A outra opção que tínhamos falado é a de incluir o cart Para isso também precisamos de ir a blocos e mostrar no cart Fazendo refresh... O cart foi a primeira fase, aquela de onde a pessoa partiu. E onde são mostrados, efetivamente, todos os itens, como quando nós colocamos um view cart.